Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol e hoje nós estamos aqui no quadro no Entre Elas. E hoje nós vamos bater um papo super legal. Quando eu era pequena, eu acreditava no conceito de uma melhor amiga. Eu acho que todas nós, né? E agora, como mulher, eu descobri que se você permitir que o seu, que o seu coração se abra... Você encontrará o melhor em muitas amigas. É preciso de uma amiga quando você está com problemas com seu amor. É preciso de outra amiga quando vocês estão com problemas com a sua mãe ou com sua família. Uma outra quando você quer fazer compras, compartilhar, curar, brincar ou apenas ser. Uma amiga dirá, vamos orar, a outra vamos chorar, a outra vamos lutar, ou vamos fugir, ou vamos comer. Uma amiga atenderá, atenderá suas necessidades espirituais, a outra a sua loucura por sapatos, uma outra a sua paixão por filmes, outra estará com você em seus períodos confusos, outra será a luz e uma outra será o vento sobre suas asas. Mas onde quer que ela se encaixe em sua vida, independentemente da ocasião, do dia ou de quando você precisa, seja com seus tênis, com seus cabelos presos ou para impedir que você faça uma loucura, todas essas são suas melhores amigas. Elas podem ser encontradas em uma única mulher ou em várias, uma do ginásio, uma do colegial, várias dos anos de faculdade, algumas de antigos ou atuais empregos, algumas da igreja, algumas dos dias da sua mãe, em alguns dias a sua vizinha, em outros as suas irmãs e em outros as suas filhas. E hoje eu olho ao meu redor e vejo em cada amiga um pouco de mim mesma. E foi com o tempo tem aquela que é toda espiritual, que me ajuda a preservar o meu crescimento espiritual. Tem a outra que finge ser uma fortaleza, mas tem o um encanto e a delicadeza. Tem a prática, na qual me inspiro no meu dia a dia. Tem a zen, a que me ajuda a encontrar o meu equilíbrio. Tem a que fala na lata e me impõe o prumo. Tem a ríspida, que me faz enxergar os meus excessos e frescuras e tem todas as outras das quais morro de saudades, porque são minhas irmãs de do coração e que fizeram parte do meu dia a dia e se tornaram melhores e cuja lembrança ainda me faz sentir melhor. Assim podem ter sido 20 minutos ou 20 anos o tempo que essas mulheres passaram e fizeram a diferença em nossas vidas. E hoje, né? Eu estou aqui com uma dessas mulheres para falar um pouquinho sobre amizade com uma dessas melhores amigas. E eu quero apresentá-la para vocês, que é a Priscila Garcia. <risos> Priscila Silva, para o Léo não achar ruim, que ele está certo. Pri, nós estamos aqui no Entre Elas. É sua primeira vez aqui no Entre Elas? É. Ah, não, já teve o... Não, mas da é cozinha. Da cozinha, mas não é. foi... É... E nós estamos aqui para falar de amizade. E esse texto, uma vez eu recebi, de uma amiga do colegial. Lindo. É lindo, né? Uhum. Porque a gente fica embutido com esse conceito de melhores amigos melhores amigas sabendo que. A gente encontra característica em cada uma, né? E cada uma delas é a sua melhor amiga. É a minha melhor amiga. Não quer dizer que eu tenho uma melhor amiga, né? Eu tenho várias. Cada uma eu corro pra uma coisa. Cada uma você corre pra uma coisa. É, é sempre assim, né? Uhum. Porque é por isso que a gente se completa. É, verdade. verdade. Mas, né, voltando assim, né? Quando a gente fala de amizades, talvez no mundo seja um pouco complicado, sempre foi, principalmente amizades mulheres, né? Nós mulheres somos um pouco mais... Difíceis, vamos, é. vamos usar essa expressão? Confusas. Confusas. E dizem por aí né que amigos são as fam a família que escolhemos, você concorda? Hum, concordo plenamente, é muito bom a gente ter pessoas ao nosso redor, onde a gente pode contar esses companheiros né de jornada, vamos falar assim, de peregrinação. Então é a família que a gente escolhe é. mesmo. E o dicionário define amizade como... Afeto pessoal, puro e desinteressado. É assim né, que, vamos supor, o Aurelio, de saudade, uh -huh. define amizade. E você compartilha com outra pessoa, né? Você compartilha bons e maus momentos. Tristes e alegres. Tristes e alegres. E às vezes eu paro para pensar, às vezes tem coisas que a gente fala para amigos e não fala para um familiar. Muitas. Muitas, né? Aham. Uh -huh. Muito. Por isso que a palavra, né, podemos dizer que quem tem um amigo tem um tesouro. Pode? Com certeza. Bem guardado? Com certeza, bem guardado no fundo do nosso coração. Um grande tesouro. É muito bom você ter aquela pessoa com quem você pode contar, conversar, tomar um café, desabafar, chorar, sair para comprar. <risos> É, realmente, é muito bom. E quando eu, eu né, leio esse texto, quando eu relembro, é, não sei quem escreveu. É, eu fico vendo que realmente, se a gente for procurar em cada uma das nossas amigas, você começar lá na infância, você encontra a característica Tem. de uma dessas mulheres. Eu antes, eu conheço esse texto, e antes de... É, quando eu não, não tinha lido esse texto, eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre mentalizei, né, a melhor amiga, e quando eu recebi esse texto, há uns anos atrás, eu comecei a parar para pensar e a gente vê, né, que realmente existem pessoas ao nosso redor, amigas, onde cada uma, e aí eu comecei a ver, eu consigo correr, né, na hora de um... Talvez na hora de falar em um, um assunto mais íntimo, a outra eu sei que vai me dar conselhos espirituais, aquela que eu sei que eu posso chegar a um, uma que eu sei que entende de moda, de roupa, que eu preciso da ajuda. Uma que e, cozinha bem. Uma que cozinha bem, uma que me fala a verdade, aquilo que eu estou precisando escutar, sem passar a mão no cabelo, quem doer. Doa quem doer. Então, assim, eu, eu acho importantíssimo a gente conseguir enxergar né, as qualidades das... Amigas que estão ao nosso redor. E saber que todas nós temos defeitos, né? Ah, e aceitar não, os defeitos certeza, e conviver com eles. Aceitar os defeitos, conviver, faz parte, né? Até porque elas também têm que aceitar os nossos defeitos, né? <risos> é. E a Bíblia, a gente sabe que a palavra do Senhor fala muito sobre amizade. Muito. Ela nos ensina tanto como ter amigos, como nos afastar. Como nos afastar. Provérbios, então, é. lotado de conselhos, é. né? E tem até um em Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E quando o Provérbios fala, esse amigo é o amigo mesmo, né? Que ama em todos os momentos. Que tá junto ali, né? Na alegria, na tristeza. Ele te entende. entende, entende dá o ouvido, dá o colo chama atenção quando precisa, é a palavra é, é sábia, vinda direto do coração de Deus, né? Então, assim, esse amigo é o um amigo precioso, mais chegado do que o irmão. E, e quando eu falo assim, a gente tem que observar muitos conselhos dos amigos, né? Sim, a própria palavra de Deus nos fala, nos adverte com, com, com isso, né? Para a gente dar ouvido àquelas pessoas sábias e nos afastarmos da boca dos ímpios, né? Da boca dos ímpios, porque se o amigo quer seu bem, ele vai ser sempre apazigador. Vai, vai te exortar. Eu acho isso muito importante também, é, quando a gente sabe que aquela pessoa... Tem uma exortação, mas ela é orientada, instruída pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E por mais difícil que seja, eu acho assim, eu vou falar por mim, eu tenho um pouco de dificuldade em receber uma crítica. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo, mas depois que eu né, aprendi que eu, Deus me deu amizades espirituais, isso é um assunto, é uma área da minha vida que Deus tem trabalhado. Porque eu sei que aquela exortação... É como se fosse um puxãozinho de orelha vindo da parte de Deus para me mostrar. Deus está usando aquela pessoa que ela fala. Então, assim, essa, esse amigo que não só passa a mão, mas que te exorta, que te mostra, que te orienta nos caminhos do Senhor, ele é, assim, essencial para a nossa jornada. Todos nós deveríamos ter esse amigo. E... E saber reconhecê né? Ah, é. Com certeza, né? Mas quando você fala de receber críticas, eu acho que todos nós temos um pouquinho de dificuldade. Temos, não né? temos? temos. É, é muito difícil, né? É. Uma pessoa apontar é. o seu erro. O seu erro, o <risos> seu defeito. É. falar, olha, não tá certo, Carol, você tá fazendo isso. Ah. Ah. Aí você fala assim, eu sei, eu, eu sei. Eu sei, tá bom. Mas você tem que ir pra casa, parar e pensar e dar glória a Deus é. e falar tudo bem, né? Porque eu vou refletir e... Quero te fazer uma pergunta aqui, e a gente até falar um pouquinho, né? Quais são os benefícios de uma amizade saudável? Porque quando a gente fala amizade saudável, é uma amizade, nada na vida pode ser em excessos, né? Não. Não pode ser, tem, tem que ter um equilíbrio, e eu acho que o saudável está ligado ao equilíbrio, né? Então, assim, quais são as características de uma amizade saudável, os benefícios? acho que aquela as características, acho que são aquela, é aquela amizade que talvez não esteja fisicamente, né, ali todos os dias, mas que você sabe que você pode contar aquela pessoa que te ouve, aquela pessoa que você sabe que quando você ligar, ela vai te ela vai estar tá ali, entende? Eu acho que é aquela pessoa que você vai é te aquela socorrer. aquela aquele companheirismo mesmo, que talvez não precisa estar tá presente fisicamente. Mas que na hora que você precisar, ela vai estar tá ali com você. Mas Eu você acho não precisa que isso... falar com ela todos os dias. Não, não, não precisa ser aquela coisa pegajosa, pegajosa, né? O que você comeu no café da manhã? <risos> você tá almoçando agora? Não. Mas você sabe que assim que você ligar, seja para compartilhar uma notícia boa, ela vai ficar feliz, seja para pedir uma ajuda, ela vai estar tá dis... vai, vai tá lá disposta. Vai estar tá disponível. Se tiver que chorar, vai chorar junto. Eu acho que que é isso entendeu sem contar que né a gente está falando lá do espiritual mas o, o, o coração vamos falar o físico agora né faz bem para para saúde mental, faz bem para o corpo. Tem uma coisa Sim, que te levanta você tem que mais ver, a autoestima que... do que você sair um dia com as amigas para você tomar um cafezinho ou bater perna na rua. É muito é bom, é muito tomar um bom sorvete. Bom. Tomar um sorvete, é muito bom, faz muito bom para Você pra vai na casa dela, você janta ela com ela, você toma um café, e ela vai na sua. Faz bom para autoestima, faz bom para a mente, faz, faz bom para tudo, faz bem. É um, é um pacote completo, é um pacote né? Completo. E, e a gente vê o cuidado de Deus até com isso, né? Em tudo na nossa vida a gente vê o cuidado de Deus. Eu fico percebendo, assim, às vezes eu paro para pensar um pouco, né? Eu tenho as minhas amizades da minha cidade, as minhas amigas de infância, aquelas que cresceram comigo. Uhum. Elas são minhas melhores amigas. Aí eu tenho as minhas amigas do colégio, que nós estudamos anos juntas. Anos, anos são os meus melhores amigos. aí depois a gente casa, vai para a faculdade, tem as minhas amigas da faculdade. É, não tem. tem as minhas amigas, depois os meus vizinhos, tem depois agora as minhas amigas da igreja, também são meus melhores amigos. e você vai ver, você está rodeado uhum. de mulheres excepcionais. ah, é muito bom, né? agora você está falando, e você acredita que eu estou pensando, eu não tenho uma amiga mesmo assim da infância. Não, tem não minha prima. irmã, né? Tem minha irmã, Sim. que eu sei que eu posso contar. Agora, tipo assim, sem ser familiar. Não tô lembrando, você acredita? Não, não. tem a Ellen aqui da igreja, que nós crescemos <risos> juntas. Eu tenho. Eu tenho o você... meu grupo é, dela. Eu sei que você tem. tem, mas eu não tenho. Eu tenho amigas assim, né? Eu tenho uma amiga muito grande, da... que nem mora aqui no Brasil hoje, que é da época da minha faculdade. Tenho amigas que não são aqui, né? Da, Desse, da igreja. E, mas assim, da infância mesmo, sem ser familiar... Hum. E é a gente saber que ela está lá. Quando você precisar, as suas amigas estão lá, seja quais forem. Hoje, por exemplo, hoje eu convivo muito mais com vocês. Uhum. Com as minhas amigas uhum. em Cristo, né? Da uhum. igreja. E depois com a gente casa também a rotina muda, muda. né? Muda. E... E é muito bom observar, né? Nós não estamos todas aqui. Hoje está só eu e você. É. Podia, né? Era por conta por... da rotina. Por conta <risos> da rotina. E... Mas eu consigo observar, se a gente fosse fazer aqueles kiss. É uhum. kiss que chama? De perguntas rápidas? É. Qual que é a mais emotiva? Qual é a mais estudiosa? Não me pergunte, que porque é a... eu não sei, tá? Qual que é a mais perfeccionista? <risos> eu falava, eu sei todas. Qual que é a mais ciumenta? Qual que é a mais amorosa? Qual que eu sou? Ah, <risos> você é ciumenta eu e emotiva. Não, <risos> <minha> <risos> chorona, minha eu, chorona. Eu sou chorona, eu minha chorona. Não você falando e agora, me veio, né? A assim. perfeccionista é, é a Cláudia, né? É a Cláudia. É é a, a Pretinha também é muito emotiva. É emotiva. A é. direta é a Suzana. <risos> Não falo nada. E a fashionista é você. Eu não sou fashionista, é. não. Hum? É que me socorre. Eu, eu sou a mais. Eu sou a menos chorona. Você é a menos chorona. Você é a mais intelectual, vamos não falar chorona. assim. Não, não, é a mais assim. centrada. Eu sou a manteiga derretida. Sei, a Claudiane Ei. dá uma competição boa, é não essa. dá? Eu acho a pretinha também. Eu acho ela bem. Eu não acho não, eu acho. Mas eu acho que você a Cláudia um pouquinho mais chorona. Agora, com relação a. Né, a gente tem essas características, mas por exemplo, no socorro espiritual, vamos falar assim, eu todas, nós. todas, todas é fora disso, né, não é porque todas, todas, todas, todas. todas, todas. E fora as outras milhares de amigas, ah, não, é, é, das irmãs assim é. de oração. É, nosso Deus. É uma comunidade. Ali, é. O corpo de Cristo Isso. é a amizade, né? A gente tem que ter essa comunhão. Com todos, entende? Talvez a gente tenha um contato físico mais próximo por questão de, não sei, de afinidade. Com afinidade, eu usaria assim. É, mas assim, o companheirismo dentro da igreja, o compromisso de oração, de sofrer, de chorar, de estar junto, de interceder, isso daí é, é igreja. É igreja. Isso é ser é igreja. igreja, isso é ser o corpo de Cristo, né? E afinidade, né, gente? Afinidade não é um problema, né? Afinidade, não, ela existe. Ela existe. E realmente tem pessoas que você tem mais afinidade mesmo. Com certeza. Eu não é vejo justo, isso como, como um problema. Às vezes a pessoa, ah, porque você prefere fulano, prefere ciclano. Não é, é uma questão de afinidade mesmo. É uma questão de afinidade. Mas existe isso, mas quando você está, vamos falar assim, num... buscando, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, essa... Imaturidade, vamos falar assim, eu acho que é muito pouco. É uma coisa que não deveria existir dentro da igreja. Não sei se eu vou usar a palavra certa, essa pirracinha, entendeu? Ah, chega você... a ser um ciúme, é, né? você é. saiu com ela e não saiu eu comigo. Também. Eu acho que isso, quando a gente está assim, sendo orientada na presença de Deus, está buscando ali, está naquele processo de crescimento espiritual, eu acho que isso é muito você tem que controlar. É, tem que controlar. é o domínio próprio, É, domínio né? próprio. Porque às vezes existe mesmo, né? Teve às uma vezes vez eu... que eu falei com ai, meu estômago doeu Bem, na hora eu que eu É, na que eu vi que vocês foram lá. Não me, não me levou. Não, não me <risos> levou. Eu arrependi, sabe? Eu falei, gente, que coisa, né? Pra quê? Isso é um Mas... sentimento de de posse, né? Mas eu tô falando que, que, que também é normal, ele não pode ser exagerado. Exagerado, é. Mas o que que a gente tem que fazer? Aí eu acho que entra a maturidade, até espiritual. Espiritual, com não, certeza. Não, gente, é porque foi de última hora, não, né? É, é não daí. é, nós não temos que estar todas juntas ao mesmo tempo, em todos <risos> os lugares. Mas eu hum. era muito ciumenta, tá, com é. as minhas amizades? É, era. Muito, muito, muito, muito, muito. Hum, não sei, eu acho que... Mas ah, meus sim. ciúmes diminuiu, é. É, mas Não, mas já vem diminuindo com o passar dos anos. É. A gente vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Né? Eu tinha muitos ciúmes. Tinha tinha ciúmes. A gente vai amadurecendo é. e e vai... As coisas vão se encaixando, se encaixando, né? Mas eu vejo que isso, né? Eu vi, vejo pela minha filha, pela Sofia, né? Você também pode ver pela sua. Uhum. É desde pequeno, tá? A gente tem que ir trabalhando. Tem que ir trabalhando. Porque elas têm... Tem, tem, tem. Elas tem ciúmes uma da outra, outra compete. compete. Então, assim, isso é uma, é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando no Senhor, a orientação é. ali, né? Para estar direcionando, o domínio próprio, né? É da natureza feminina. É que acho que é, que... <risos> é competitiva. É. É. Nós não somos fáceis. Não. É só Jesus mesmo. <risos> Conta. Ô, Pri, é... Daqui a pouco nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Mas eu já quero deixar a pergunta aqui para depois do intervalo a gente uhum. comentar sobre ela. Sobre o perigo das falsas amizades. né? Você chegou a falar no começo que a Bíblia até orienta, de se afastar. Aqui foi usada a palavra falsa, mas uhum. sobre o perigo das más amizades, falsas. Das, das interferências, vamos falar é. assim, daquilo que não vem de Deus. É e daquilo que não está compartilhando o mesmo a mesma fé, ideia a mesma, a mesma fideia, ideia. É. Uhum. Aí nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos comentando esse assunto. É até daqui a pouco.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 Estamos de volta, com aqui com Entre Elas, eu estou aqui com a Priscila Silva, minha amiga, e nós estamos batendo um papo sobre amizade. E no primeiro bloco ficou uma pergunta, Pri? Sobre as falsas amizades, as más companhias, como distinguir, como fazer para evitá-las. A Bíblia nos adverte, né, para a gente fugir dessa do conselho dos ímpios, né? Sim. Nem se sentar na roda dos escarnecedores. Mas o que a gente aqui. precisa entender, quando Pode a gente fala que eu lê isso, é que estou só procurando aqui. Não quer dizer que eu não possa ter uma amizade que não esteja dentro da igreja. Sim, quer claro. dizer que nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Pelo contrário, nós devemos ser luz, nós devemos influenciá-los, né? Nós temos que dar o nosso testemunho. Jesus andou com pecadores, eles estavam, né, então assim, não quer dizer, ah, você não é da minha igreja, você não é da minha religião, então, não, não. pelo contrário, nós temos que ter sabedoria, né, para ouvir, para escutar e não deixar aquilo que não é de acordo com a nossa fé, né, nos influenciar, mas nós devemos... Ser luz nas trevas, sal no mundo, nós devemos estar ali, levando a palavra de Deus para o coração daquelas pessoas. Devemos, né? pregar o evangelho, pregar. E, e, se necessário de... falar é. É. e de pregar, é uma ordem não é pregar para quem tá que aqui igreja... também não tem ninguém que é 100% santo, ah, a, a gente também erra demais não não não. não, não, não mas a gente sabe onde buscar onde ter um recurso e o que evitar não claro. é o calor do momento que pode nos contaminar, não, não, não é, a gente não deve ser, nós não devemos nos deixar levar pela, pela emoção né por aquilo que diz o nosso coração, nosso coração é enganoso, nós temos que estar baseado na palavra de Deus. Esses dias até a gente viu um texto, né? Não siga o seu coração. Né? É. Não siga porque o seu coração é enganoso, né? E o coração nada mais é do que um músculo que bombeia uh, sangue. É. Mas sim, né? Você tem que se orientar pela palavra, pela palavra. De, de Deus, a sua mente. Uhum. E eu acho que existe um limite. Eu não sei. É como você é, né, mas eu tenho um limite, por exemplo, um exemplo, bem assim, do no nosso dia a dia, vamos supor que eu esteja com alguma dificuldade, algum problema na criação das minhas filhas, eu esteja com algum problema ali, uhum. eu sei, né, o conselho que eu vou te pedir, você vai me dar baseado na palavra de Deus, do que o conselho que eu vou pedir para uma outra minha amiga, tem coisas que não adianta eu falar com ela, porque a orientação que ela vai me dar não é baseada na palavra. Você... É porque ela não tem o discernimento. Ela não tem o discernimento e talvez nem conheça a palavra como deve. Então, assim, eu acho que existe, pelo menos eu tenho esse limite. Não quer dizer que eu a ame menos do que eu amo você, entendeu? Claro. Mas eu sei o que eu posso estar tá conversando com ela e o que eu não posso. Você sabe. E, na verdade, os seus amigos, e você também, né, é, é, é recíproco, quando eles, né, eles, quando eles são realmente seus amigos, eles te amam, eles se preocupam com você, eles te respeitam. Respeitam. Eles sabem o seu limite também. Claro, E você conhece, sabe, né? conhece. Conhece até pelo jeito, quando, quantas vezes eu cheguei perto de você e você falou assim comigo, o que que tá acontecendo? Então, assim... Ah, não, conhece, conhece. conhece. Então, você faz, mesmo os seu, seus amigos, né? a gente está falando aqui da igreja, que não, não frequentam a mesma igreja, né? ou, ou, ou participam da mesma fé, é... eles também, se eles te respeitam, se eles te amam, eles também te conhecem e te respeitam. Eu estou dizendo nesse sentido, eles sabem o seu limite também. Sabe, com certeza, eles sabem, né? Tem, exemplo, é, vamos falar da rede social, de WhatsApp. Tem mensagens que... Brincadeiras, algumas coisas assim Que é minha amiga, mas ela nem me manda Entendi. É uma forma de, de respeito Tem coisas no Instagram que ela nem me marca Entende? Então, ela sabe assim, que, né? Não, não tanto, tipo assim Não é né, da minha índole Então assim, eu acho que tem que ter essa Eu Tem lugar acho... que eles vão que eles não te chamam não, eles Que chamam. eles sabem que você não vai não. não é porque eles não querem você lá não. Não, Eles sabem Sabem e eu acho que mesmo se chamasse, vamos supor, eu acho que a pessoa tem que saber a hora de se retirar, né? Não quer dizer que eu não possa ir a uma festa de casamento, vamos claro. falar assim, secular. Não, mas eu sei até onde eu posso ficar, até onde me convém ficar. Não, e a hora que eu devo me levantar, ir embora. Mas Paulo diz isso, né? Nada me é proibido, mas nem, nem tudo, tudo me convém. convém. Então, realmente, o cristão, ele sabe o limite, né a hora de parar, a hora de começar. Com certeza, com certeza. E, e aquilo que a gente está falando tá no livro de Salmos, né? Salmo, Salmo 1 primeiro hum. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta de, dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Essa roda de zombadores é muito séria. muito. É, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nela medita, e nela medita dia e noite. São atitudes práticas, né? Uhum, uhum. Que faz parte. Então, eu acho que essa... Nós não devemos nos deixar influenciar. Nós Isso. devemos influenciá-los. Não quer dizer que eu não possa ter uma amizade que não esteja. Pelo contrário, eu acho que eu posso ter, eu acho que eu devo ter... E devo trazê-los para a casa do Senhor. Mas quando eles também estão com alguma coisa séria, eles ah, sabem, sabem que é recorrer. Sabem para quem ligar, que... pedir oração, não. me ajuda. Né? É e é com muito amor, e a gente fica tão feliz, fica, tão feliz, fica. né? Fica. Feliz assim, de receber aquela ligação, sabendo que nesse momento ele já procurou. É uma, a sementinha ah, um plantada né, ali, né? Ela sabe que tem algo diferente, diferente. ali. Então, isso já é uma sementinha plantada no coração da amizade. E é através daí do nosso testemunho que ela vem. Eu penso assim. Eu também. E, é muito... e a Bíblia né, nos dá muitos exemplos dessas, desses conselhos que a gente, de amizade. Né? Tem é, o filho de Davi mão com o a, a minon, com o primo dele. Com o primo dele, né? Ele foi pedir um conselho, foi falado para o primo, né? Dos desejos pela irmã. E olha o conselho que o primo Os dele deu. Os desejos carnais que ele tinha pela própria meia-irmã, né? meia -irmã. E o, o primo deu conselho totalmente errado. Totalmente errado, Que levou à morte, a morte, né? Um irmão matou o outro... E depois o outro se virou contra o pai é, e foi aquela confusão. E tem o um exemplo muito conhecido de amizade, sincera Davi e Jonatas, né? Davi e Jonatas. Amizade, assim... É muito linda a amizade dos lindo, dois, né? né? E é aquilo que eu te falei, não estão presentes, mas sabe que pode contar, ah. inclusive na morte de um... Da, é, o filho dele foi honrado, né? Depois, Salomão, quando... é, Salomão honrou aquela amizade do Davi. Pais. Davi honrou oh. a amizade, né? E cuidou da casa, vamos falar assim. Cuidou. Então isso é um exemplo, né? Tanto e vários outros, né? Tanto e é, de amizades ainda era espirituais, filho salvou, né? E ele não traiu o pai e nem traiu o amigo. Nem traiu o amigo. Isso é, a fidelidade, é fidelidade, né? A amizade é isso, é a fidelidade, é saber que pode contar. Ele foi fiel ao pai? Foi fiel ao pai, foi, foi fiel, fiel ao amigo, amigo. Fiel a Deus. Fiel a Deus. Quer dizer que tem jeito. Tem, tem, tem jeito, jeito. Tem jeito, tem Porque jeito. Saul ficou inimigo de Davi, né? Ficou inimigo. Davi não, mas... A inveja corroeu ali, dele. né? É, é a competição a que competição. a gente deve. É a competição. É, na verdade, tem muita gente, principalmente no meio feminino, eu, eu acho que é pior, né? É, a gente deseja ser como a outra, ter o que a outra tem, mas a gente não sabe como que ela chegou lá, a gente né? Não sabe como chegou lá e eu acho assim eu não acho que é errado Carol você inspirar você é você Lógico tem uma inspiração uma pessoa que te inspira uma mulher de Deus e você entende ter ela como exemplo como referência eu vamos tão. falar assim eu também tenho eu tenho várias eu, assim, né? eu, eu tenho monte. várias que eu falo nossa Deus abençoe e, e eu, eu falo já tem mulheres na entendeu? igreja e tem mulheres também de fé Claro, cristãs que não claro, são evangélicos, mas são cristãs Claro, tenho. então assim, eu acho que não é errado Eu me espelhar em uma pessoa em que eu admiro espiritualmente Agora eu invejar, não, né? Não. Agora eu ter como mulheres é, de referências na minha vida Que vão acrescentar em mim, que vão me fazer aproximar de Deus Não, eu acho essencial a gente ter essas referências Eu acho que a gente deve ter essas eu referências É ter uma Cirlei tem muitos igreja. Eu tenho minha igreja. prima, a Mariana, eu tenho eu tenho a Cláudia. É, é, a Cláudia é, é, é, é de é força, força né? coragem, determinação. Então, em cada campo você tem uma. Em cada né? campo você tem uma. E eu acho que a gente deve ter, sim, como referência as mulheres que nos inspiram, sim nos inspiram para melhor. Né? Para melhor, nos inspiram para chegar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. E eu sabe... tenho adolescentes, é, adolescente, não jovens aqui na igreja sim. que eu fico assim admirada. Eu falo Deus, que coisa mais linda. Quatro. E jovens que eu nos posso incentivam, incentivam, incentivam, entende? Então assim. E jovens tem é, homens eu... também, tem ah, mulheres, sim, sim. homens e sim. mulheres. William. Não. Tem um exemplo, William, é um exemplo. É Uma bênção né, do Senhor. <risos> É não, tem muitos dentro tem da muitos. igreja, muitos. Exemplos de mulheres que às vezes nem sabem que são admiradas, donas de casa, nem que dão com, sabe. nem sabem o tanto que a gente admira, né? Eu sou que dona se... de casa, tá? É, eu também sou. <risos> que que tá são só. organizadas, que conseguem, que estão na presença do Senhor. Você quer pessoa mais digna de, de admiração do que é essa? Em de sério? você ter como exemplo? Aquela dona de casa que cria os seus filhos na presença do Senhor. Que cria e que tá ali. Que tá ali e, junto. E a sua casa é organizada, tá em ordem. Isso é uma, é uma inspiração. Eu me espelho em mulheres assim. E como trabalham as donas de casa, tá? Muito. E como não é trabalham? Como não, eu falei. Ela eu é a tô primeira aqui, mas... a levantar e a última a deitar. Eu falei, eu tô aqui pela graça, porque pela eu não graça. parei em um minuto hoje. Você ainda tem que ir no supermercado. <risos> que eu tô achando, eu também tenho que preparar lá a janta, porque... Então, assim, isso, são mulheres que eu me espelho, sim, uhum. e que eu acho que me aproximam. São referências espirituais na minha vida e que me aproximam de Deus eu me baseio nelas sim. E glória a Deus por isso. Glória né? a Deus que existem essas mulheres. E, e eu sei que você ainda tem tias, mães de muita oração. É, de de que força, me sustentam, é... me carregam em oração. E como não se inspirar nelas? Como não se inspirar? Como não me inspirar na minha mãe, que eu vejo ali com todas as lutas de dificuldade, tá estar de pé diante do Senhor. Então, assim, eu... Tenho ainda essas mulheres, né, que me carregam, literalmente, me carregam no colo, em oração. São mulheres que eu, assim, tenho todo o meu respeito, a minha admiração. É, e as nossas as orações, né, as nossas orações ficam circulando lá no céu, né? Ficam, ficam lá. Diante do Senhor. Das, imagina das nossas mães, né? Nossa! Das é, avós. É, não. É... A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre influência. Amigos exercem influência sobre nós. Sim, amigos e como? exercem. como? Por isso que a gente tem que ter a sabedoria, né? Vinda do Espírito Santo de Deus para nos orientar. Opa, aqui é o meu limite. Aqui, Aqui acaba. chega, né? Para tudo. No, o, né, a, amigo tem tanta influência, Carol, que ele consegue influenciar até no seu gosto alimentar. Até no que você, exemplo, eu não gosto de comida japonesa, mas se eu começar a sair, eu sei que você gosta, se eu começar a sair com você demais, uma hora eu vou, você vai comer, você vai ter que comer, comer é. entendeu? É então, verdade, assim, gente. Tem... Um exemplo, eu tomo café sem açúcar, quando você sai comigo, você toma café com o quê? Você vai na minha casa, você toma café o quê? Sem, sem açúcar. açúcar. Então, assim, a gente tem que vigiar até nisso, né? Porque tem um limite, tanto positivo como negativo. Eu tenho uma amiga que ela come um pedaço de doce e ela fala assim, agora come também. <risos> e isso? Come. Então, come também. Então eu acho que a gente é muito bem-vindo as influências positivas e espirituais. E, opa. O que não está dando certo. O que não está dando, o que, tá dando, que nos afasta. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós devemos nos afastar. E orar. Claro. Orar pela pessoa. Orar, vigiar, ter sabedoria. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas um amigo nunca deixa a gente para trás, né, Pris? Não, não. Todo o nosso programa tem uma pauta, né? Pré-definida, tem umas perguntas, tem um embasamento todo cristão. para ter sempre uma direção. Uhum. E, e na pauta que eu recebi, que é feito por um... Essa pauta foi feita por uma dessas mulheres que eu admiro. E olha que a gente trabalha junto aqui na igreja. A gente tem um ministério da, da EBD juntas eu me inspiro né, nela também, uhum. porque ela é uma mulher de Deus, e olha que eu não sou íntima, íntima dela, que é a Helena. Uhum. Essa pauta foi feita pela Helena. É, ela, no final, ela, ela traz um conto. Né? Um soldado, ele já tinha voltado do campo de batalha, e seu amigo, seu melhor amigo, tinha ficado lá. Ele tinha ido já para o acampamento, seu melhor amigo tinha ficado no campo de batalha, e ele pediu permissão ao superior dele, para ele poder ir lá buscar o melhor amigo. E o superior dele falou: "Tá negado. Ele já está morto. Eu vou perder outro homem. Então você não vai." E ele, mesmo contrariando o superior, ele foi buscar. Buscou. Buscou. E ele já chegou praticamente morto e como um cadáver do melhor amigo, porque ele já tinha morrido, realmente. E aí o superior, já tava irritado, falou assim: "Valeu a pena? Eu te falei." ele já estava morto, e agora eu tenho um outro soldado que vai morrer. Perdi dois. Aí ele falou assim, valeu a pena, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E eu pude ouvir ele me dizer assim, eu sabia que você viria me buscar. Esse é o nosso papel, né Carol? Ide, vamos, Sim, vamos. buscar aqueles que estão morrendo espiritualmente neste mundo. O que mais nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso propósito do Qual Senhor? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo a é não ser ganhar almas para Deus? Porque na verdade, Priscila, né, isso a gente já falou que em vários programas diz que todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, né? O vazio que eu tinha dentro de mim é exatamente o tamanho do Senhor. Uhum. Qual que é o objetivo nesse mundo? o qual que é? Você nasceu... Qual o seu propósito? Qual seu propósito? Eu vim para quê? Para nascer, crescer, estudar, trabalhar, formar uma família, evitar ter não muitos problemas e ali acabar? Então, não justifica, justifica. Não. A gente tem que ter um propósito melhor aqui, né? Temos que ter um propósito. A Bíblia nos, nos fala, né? Nós viemos para nós adorarmos nós somos adoradores, adoradores e nós somos servos do Senhor nós somos filhos né e nós como servos nós temos essa esse dever essa obrigação obrigação essa obrigação somos, somos mordomos somos mordomos né? estamos administrando aquilo que não é nosso aquilo que não é nosso de buscar aquelas pessoas que estão morrendo né? morrendo morrendo espiritualmente e por que não começar pelos amigos pela nossa família o nosso íd Pode ser primeiramente Pode, bem pertinho, dentro né? Dentro da nossa casa, o nosso ID começa começa em nós. Não precisa ser em outro país. Não, nosso ID começa em nós, né? a gente ir, nós temos que conhecer a Deus, né? Nós temos que nos encontrar no Senhor, vamos falar a assim. A nossa identidade. A nossa identidade, a partir do momento que nós nos encontramos em Deus, nós começamos a entender o evangelho. E aí começa o nosso id dentro da nossa casa para o nosso filho, nosso marido, nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos e por aí vai. Nós não temos outro propósito aqui na Terra, Carol, a não ser servir amar e adorar é amar. Qual é o principal mandamento, gente? Amar a Deus. Amar a Deus. E depois eu amar o, o próximo, próximo como? como a nós mesmos. Então assim. E não é fácil não? Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus vai nos capacitando, nos... e Ele vai nos dando amor ao próximo. Vai. Isso é uma coisa que eu tenho, faz parte das minhas orações, para me ensinar a enxergar o outro como Deus enxerga. Porque se eu for olhar né, a minha visão carnal, eu só, só vou ver defeito, e qualidade, problema, e sabe? Então isso faz parte da, da minha oração. É exercer misericórdia. Exercer misericórdia. Igual Deus exerce misericórdia sobre nós todos. Todos os dias. Exercer o amor. Então, assim, o ID tá aí. Começa em nós, nós, individual, eu e Deus, e depois vai. Porque o amor é a escolha, né? O amor é a escolha. Eu nós escolho. escolhemos amar, é. nós escolhemos perdoar, nós escolhemos orar, nós escolhemos estudar a palavra. É um posicionamento. Todos os dias nós temos que ter esse, essa escolha, esse posicionamento. É verdade, Pri. É, o nosso tempo está acabando. <risos> Passou muito rápido. Passa mesmo. Imagina se as meninas estivessem todas é, aqui. Nossa. Eu acho que eu que fazer dois programas. Programa com todo eu vou mundo. marcar com todo mundo. Obrigada. Deus abençoe. Eu amei. Falar de Deus e de amor é muito bom, né? E de amigas, né? E de amigas é muito bom. E ter amizades espirituais vindas de Deus, Carol, é muito, muito bom. E se vocês orarem, Deus dá, tá? Deus dá. dá Ele dá. Só vocês pedir. são respostas de oração na minha vida, não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Amém. Não tenha Amém. dúvidas. Eu sempre orei é, por amizades verdadeiras, amizades espirituais. E foi chegando devagarzinho. Devagarzinho, muito. A gente por não uma. sabe nem explicar como. Eu não sei explicar. Eu sei Eu que é sei. resposta de oração mesmo. E é só orar que Deus envia no tempo dele. Quando você precisa, vem Na aquela amizade, você sabe que aquilo ali é resposta de oração. É o que a gente sempre diz aqui, Deus precisa só de um coração disposto. Só. Só de um coração, coração quebrantado, disposto. Carol. E ele faz a obra. Por você, através de você, Ele faz a obra dEle. Né? Que Deus os abençoe, mulheres lindas, né? Deus os abençoe abundantemente. E até o próximo Entre Elas, até o próximo ADEC TV. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho. E mais futuramente nós vamos voltar com todas as com meninas. Todas. <risos> um grande beijo para todos. Tchau.